sei que o maior desafio desse momento é a convivência com o gerenciamento das nossas próprias emoções, então muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos quando estamos preocupados, quando estamos ansiosos, quando estamos com medo, né? o medo nos leva, o é, um medo contínuo ele nos leva para o, para o estresse que é quando nós deprimimos o nosso sistema imune, é quando nós enfraquecemos o nosso sistema endócrino e fragilizamos o nosso sistema nervoso e comprometemos praticamente todos os, corpos, os sistemas do corpo como se ficássemos desfornecidos e mais disponíveis para que as doenças é, tomem conta do nosso corpo. Então sempre que você estiver em algum estado, seja de ansiedade, de medo, de insegurança, eu convido você para respirar. Lenta e profundamente, você pode aproveitar tocar nessa glândula timo aqui, que é uma glândula. Você tocando 21 vezes, pelo menos, você vai ativar o seu sistema imune, vai trazer você para o estado de presença. Procure mudar a sua postura, ficar numa uma postura ereta, ombros né, eretos. Né? Faça a pose da Mulher Maravilha, colocando as mãos equipadas Só essa pose você, em pé, com as pernas abertas, ela muda quimicamente a sua energia, a sua vibração. Ou seja, cuide de você, né? não se deixe que os pensamentos intrusivos desligue a TV. Para que é que você está ouvindo tanta notícia ruim? Para que, é que você está se motivando em, em estar lendo coisas o tempo todo, vendo, entrando em vibrações baixas, de baixas energias, de baixas frequências? Então, tudo isso é, é que termina disponibilizando o nosso corpo em faixas de frequências que são deletérias para nós. Né? Então eu vou convidar você para fazermos nesse momento aqui uma mudança dessa faixa de frequência usando nosso querido sino tibetano né? e convidando você para inspirar, inspirar lentamente. Ouça o sino um som curativo para que você possa internalizar essa frequência, imaginando uma limpeza, uma purificação, um acolhimento, um empoderamento para que você possa é, conectar-se é, ao seu potencial é, de autocura, ao seu potencial é, de auto-aceitação, de auto de autoconfiança. Então apenas inspire, expire, lente e profundamente, Enquanto o som, sinta essa vibração fazendo como se você fazendo um polimento no seu corpo, nas suas células, trazendo você para um ambiente de paz, um ambiente de alegria, de conexão, de amor, de amor próprio. lembre você quando criancinha na sua inocência, ali ainda sem assim estar corrompido, nem corrompido pelos sabotadores você estava conectado diretamente à sua naturalidade, então olhe nesse momento para essa criança, sorrindo, na sua pureza, na sua energia, na sua espontaneidade, na sua coragem de expressar o que sente, conecte-se à sua criança interior, trazendo essa força Cidade, essa energia acordando dentro de você o seu poder pessoal de forma que você possa gerenciar melhor as suas emoções quando elas gritarem dentro de você é hora de você ancorar esse momento agora e Qualquer situação que você esteja vivendo, lembre desse momento. Imagine ouvindo o som do sino, respirando, toque no seu timbre, Toque no seu timbre enquanto você dá comandos ao seu corpo dizer Eu estou em paz, eu estou tranquilo. Eu estou no comando da minha mente. Corpo. Eu estou presente. Morte. eu me sinto preparado para tocar um o... leme da minha vida escolher a melhor, a melhor direção eu quero direcionar os meus passos você possa me ler essa criança interior e agradecer Cada momento presente, cada oportunidade que a vida está suscitando para você. É nesse estado de tranquilidade, de autoconfiança, de paz interior e gratidão. Conecte-se.